E aí pessoal, beleza? Rima Sulogad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir. Você o vídeo quer de meu ovo é um omelete. Mata branco oh. e oh. louvo. Oh. Pera branco e style não se mete. Quer tentar comigo na mimosa onde ela quer meu cat. Oh. Oh. Tá ligado que hoje eu tô gostosinho azeite. Oh.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 não tem é um problema, a uh, minha derrota clara fica preta, eu quero que ela gema. É? Yes <assoth> que que ela gema, mas calma, sua mente tá presa no mal, gema Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a Clara e a Gêmea, PCmice babarroco. Oui. E pro neji você não encontra adjetivo Tá ligado? Eu sou legítimo Eu te atinjo Porque eu ando peladão igual o indígena na tribo Demorou Demorou mas é... sem caô É o índio mas que as consequências se arcam Indígena na tribo Hoje eu vou uh. falar pra tu <coughs> Indígena da tribo full. É tá porque... Eu sou o cacique nesses ramos da aldeia Tá oh. tudo tranquilo, você morre na areia nadou, na dona praia e eu comi a baleia Não, não, não, não. Comeu a baleia, vai ah. Ah. Fica quieto, calma, cê não comeu a baleia Minha guima é porque ela te baleia Mano, cê não entendeu? Agora eu vou fluindo, baleia de baleia Cê é eu só mentindo ah. oh.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 você tá ligado que eu vou fazer rima todo dia E vou matar esse escroto Você se fudeu, não vou trocar o pneu Porque ter o melhor carro não faz o melhor piloto ah, Você falou que vai amassar minha placa Você não se destaca, casco de tartaruga Você não vai conseguir topar a minha placa Porque a gente toma placa quando a gente tá na fuga Hoje você vai perder pra mim Porque mano, você sabe que eu tô avançando esse sinal É o MC na base que vai causar seu fim Como se fosse um cupim, você é um cara de pau Agora meu mano, você lá tá entendendo Que quando eu tô nessa rima, você se desrola Eu tô nessa rima, tô te dando uma dica Hoje você só quica eu não sou o quebra-bola. Ah, mas se eu fosse meu mano, eu tô fazendo a improvisação. Eu tô nova escola, eu não quebro mola. Eu só tô quebrando a cara do magrão. Oh! Eu não tenho o melhor carro Mano, essa corrida que você tá acelerando de Mercedes Eu tô indo, não é a pé pra botar pro você aqui Mano, pode até ter calo debaixo do pé Juntamente com você, minha pé me mantém Vai botar oh. pro você que você não vem Não adianta acelerar mais de dizem A que não quer olha pra mim, mano Você tá vendo como que vai ver? Tá dizia que é o um trem verdade. tá oh. você não quer dar hora Você paga dizer ou fica aí jogando a bola Se é era ou quebra bola, Eu passei no campo, acelerei Sua fuga acabou Eu só fiz aqui aonde eu não te persegui. Eu tô simplesmente, mano, fazendo o meu caminho. Se você acha que você era tão bom, eu tô olhando e eu nem acho tudo isso assim. Vai ah, tá tranquilo, pra tá não entender como é o um bagulho de verdade. Porque na paz de sair valer, você não mereceu nem viver, pra ter o terceiro round. Um pra representar Porque esse é o sonho de vários menininhos, Vários MC na seletiva eu vim tentar Vários ganharam, vários ficaram no caminho É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho Você quer ganhar o um nacional? Você foi com sede, é o só molhou seu fuspinho. Oh! Não, eu não tô com sede Sabe que eu bato pau Tô tranquilo, tem oito horas para a parede eu tô na pura calma oh! Sabe muito bem que eu faço improvisado esse ano eu vou pro nacional e jurar jurado que segura Ok, jurado que segura Olha é meu parceiro nacional, sei que o tá com sede Porque ele pensa que ela é rua Sei que você tem, ficar parando e tu olha na parede mas Você rimou com a parede e eu rimo na rua Você tá de toca, sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem um vidro, meu cotovelo tem boca Tudo bem, sabe mais? Okay. Meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo Porque tá, pra tá, tá, minha rima é pipoco Eu não preciso te acertar com meu cotovelo Porque a minha palavra já vale o um soco É bonito que eu faço hip hop É batalha de rima, aqui eu tô avante Eu aprendi com a filosofia de rua Que uma punch encaixada vale mais que o um soco do Bronx Tudo bem? Eu vou na quebrada porque eu já vivo a breve. Você quer pedalar? Então pedala, Robinho Depois da vitória vai pro São teves. Por isso mesmo, que eu sigo aqui Fazendo meu freestyle, e pode falar essa parada Só que é sobre comemoração invoco o Neymar e o Thiago Faço a pose de quebrada ah! Sabe muito bem que pra mim você é uma mané Então continua fazendo sua pose de quebrada Já que quebrada você não é Aí, Santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela. Quem oh. fazer de violão? Mano, cê sabe, cê tá nos meus pés. você não vai no YouTube, não viu o do coelho de 10 oh. Não? Eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet eu sou adolescente que dinheiro, Foda-se, leque Quero saber de mais nada, porque ela já segue Já acha que é bom, tá bom pra nós Quando tira sua vida se escutam um rap? Quando o minha vida escuta tudo, é meu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi, escutem boom-bap Quando o Mano pra sua bomba minha vida Ei, mano, que agora eu tô puto Cala tua boca, os adolescentes Em breve vai ser um cu. É Assim, destruindo eles acha que uma mulher tem dívida no final das contas você vai ver qual vai ser o Brasil vai estar tá fugindo e da tá pagando o pau pra gringa. eu tá fita. Você achando que é só que era o bradão mano, só foi sua vida no refrão e hoje ela acabou mas só que foi greve, ah. não foi completo. Ah. Que os usar marca O brasileiro vai morrer fudido oh! Cala tua boca, aliado Porque toda a luz e Também é de favelado oh! Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro As de e a piracha, Cês sabem agora que cê tá fudido é. Só a o gripe, o dinheiro no corpo é. Um preto bicho certinho ah. Cê tá fazendo, tem ver, é, mano, agora Percebe que você sei qual ah. O chivete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela ah. Parabéns com você, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho ah. Fala que tá caro, que não adiantou. Isso não ganhou numa batalha de rap. por favor. Barulho pra lavar. Foi sinal pra tu, yeah. mano, que é trap. Ei. É só rima, pula, pula, rima, lança o trend. Ei. Ei. Ei, mano, agora no regime. Mais um culo, é só rima, é a rima e o swing. Eu, eu oh. não falei da sua aparência quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença, você é Você tem que tentar fazer. Não falei que você é filho assim. que você não tá entendendo, meu mano. Agora é isso que eu te explico. Só que a favela também é estética. Fale que se achando bonito. Ah! o falo, agora eu vou te dizer, é autoestima. Você olha pro espelho e fala assim: amo você. Ah! você tá ligado, mas já acredita?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 Que agora eu tenho uma resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado com o peso só... Eu sou favelado e preto, mano Você já não sabe Faço rima de bagulho, louco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego Só não me achar bonito Quem que vai dizer? Eu tá sou ligado e tá Que Agora você me entendeu Você falou que é favelado e preto O que isso tem a ver com eu? Eu nunca julguei Você fez o um bolo, mas divide a fatia, oh. ele é todo seu ah. mano. Vamos Não! solta Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não!